M. Jogador Activate. Vamos lá, no lobo. Tem que descer embaixo? Tem, né? Ah, não. não, não, não, não. Parada desse velho. Primeira coisa que a gente tem que comprar é um negócio para abrir as portas azuis. Tá? Isso é muito importante. Mas pode... <risos> Left stone... O oh, pulo duplo, minha galera! Ó, o oh, pulo duplo aqui, minha galerinha! Ó, uh. tá bom a lebrina, galerinha! Aí, ó, tamo de lebrina agora. É só tem que aprender a usar e. Né? Aí eu acabei que eu não lembrava onde estava a Meneva. Aí o terceiro vídeo é só eu andando para lá e para baixo. Que nem um condenado. Aí passamos. Pegamos um morcego, galerinha. Olha que legal! Sold of Bat. Bate, bate, bate. Desculpa o meu inglês. Meu inglês é horrível. E agora a gente já se transforma no morceguinho, galera. Olha que legal. Que eu queria aí também, nossa! Aqui é uma maravilha, né, mano? Que é o um paraíso, velho. Deixa eu ver quem a gente vai pegar: Vou pegar a cruz, peguei a cruz. Tum, tum. <música> Pronto. O bom é que matar ele, ele não fica chorando pela coruja, entendeu? Você mata ele primeiro, porque isso não é mancada, né? Ele ficar chorando pela coruja. Pegamos mais uma skin do lobo. Ah, não. Agora é aquele negócio que eu falei, que o lobo começa... A... Joga no pessoal aqui, ó. Ah, subiu em quantos leva nessa porra? Subiu em quatro leva, Também, tá um cara chato, mano. Né? E continuaremos nosso caminho Pelo esse castelo Enfim pegamos mais uma coisa Obrigadão Valeu, Valeu, tamo junto, junto. esse daqui não sou é tão ruim não quanto o outro lá hum, dropou um negócio que esse negócio é um negócio pra gente abrir lá o um negócio hein? cadê o nosso negócio aqui? Ó, esse daqui é pra gente ir lá na ó tá vendo é ir no clock, é no relógio a Maria vai dar o... quando eu for lá a Maria vai, pegar, vai me dar outro anel aí a gente vai juntar esses dois anel como se fosse nada spin o que é spin? não sei o que é spin ó. quero voltar a cello card lá. vocês fazer isso mano. não tipo você não quando eu voltar eu vou acabar de destruir tudo eu não entendo como é que aqui precisava da armadura para passar e ela passou sem armadura pense nisso Você não pode ser verdade, é algo errado. Eu eu vou me vou agora. Tá. Beleza. Chegamos aqui. Aí a gente vem aqui, equipa os dois anéis. Esse aqui. Vai para... E depois daqui a gente equipa no outro. E este daqui, ó. E a gente já consegue ab abrir a parte de baixo aqui. Aí aqui a gente encontra a Maria ela dá os óculos para nós aí, dá o zóio para nós aí. Estamos quase 300 no primeiro castelo já, hein. Essa voz é da Amorimia? Me desculpa, é... Eu não, eu não sei todas essas palavras, desculpa. Ele está sob o controle de um mal. E como é que nós paramos ele? Eu não sei, mas... Aqui, pegue isso. Os óculos que eu falei lá, que agora dá pra ver a maldição do... Do Richard dá para ver as ilusões. isso é tudo bem, be, be, be, be, be, be, be, be.